Cinco dicas de como emagrecer rápido com jejum intermitente. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e vim tirar a dúvida de muitos de vocês. O jejum intermitente é uma estratégia de alimentação que envolve alternar período de jejum, que é quando você fica sem comer nada, com período de alimentação, que é quando você faz a sua alimentação tradicional. Algumas pessoas sugerem que o jejum intermitente pode ser ter uma boa abordagem eficaz para perder peso e melhorar ou a melhora da saúde de um modo geral. Mas é importante lembrar que o que funciona para uns pode não funcionar para outros, então você tem que ter sempre em mente isso. Aqui estão cinco dicas para ajudá-lo a incorporar o jejum intermitente em sua rotina de forma segura e saudável. Escolha um padrão de jejum que funcione para você. Existem vários tipos, diferentes tipos de jejum intermitente, como o jejum de 16 por 8, jejum por 16 horas e você vai passar comendo durante 8 horas. O jejum de 24 horas, jejum por um dia inteiro, sugerido por uma, ou melhor, uma ideologia de você passar um dia inteiro sem comer. O jejum 5 por 2, jejum por dois dias por semana. Então você faz o jejum dois dias por semana. Escolha o padrão que se, seja mais fácil para você seguir e aí você vai poder fazer com total segurança. Consuma uma dieta balanceada durante os períodos de alimentação, embora o jejum intermitente possa levar à perda de peso. É importante continuar se alimentando de forma saudável durante os períodos em que você estiver se alimentando. Isso inclui consumir uma variedade de alimentos saudáveis como frutas, legumes, proteínas, proteínas sempre magras, tá? E grãos integrais. Beba muita água, sempre falo isso, hidrate-se. É importante manter-se hidratado durante o jejum, especialmente se você estiver fazendo o jejum prolongado. Presta atenção, jejum prolongado, mais hidratação. A água pode ajudar a manter o seu corpo hidratado e mantê-lo sentindo sempre saciado durante o jejum. Coma devagar. No momento que você sair do jejum e for comer, se você estiver comendo a prática do jejum, estiver fazendo a prática do jejum intermitente, comece a lentamente o trabalho daquele de você se alimentar, mastigar bastante. Isso pode ajudar a garantir que você se adapte bem à nova rotina e evitar quaisquer efeitos colaterais desagradáveis. Consulte um profissional de saúde. Se você tiver alguma condição de saúde pré-existente ou estiver tomando medicamento, é importante consultar um profissional de saúde antes de começar a fazer o jejum intermitente. Presta atenção que eu vou repetir. Antes de você começar a fazer o jejum intermitente, tem que ter sempre a liberação do seu médico, até porque ele vai ver se aquilo é viável para você ou não. Prestou atenção, minha gafanhota? Vamos Vamos ao próximo ponto, eles podem, os médicos ou nutricionistas, eles poderão avaliar se o jejum intermitente é seguro para você e fornecer a orientação adicional que eu aqui essa, essa resposta que eu estou dando a você, minha seguidora, meu seguidor, é só em caráter ilustrativo, para você entender como é que as coisas funcionam, o que, que pode ser feito, o que, que não pode, mas para fazer de maneira segura você tem que passar pelo médico, tem que passar por uma nutricionista, e se você estiver malhando Piorou, você tem que ir no médico, na nutricionista e conversar com o seu profissional de educação física. Vai que você está lá na esteira, em jejum, em jejum, e a sua pressão tem uma queda súbita de pressão e você pode desmaiar ali na esteira e causar um acidente gravíssimo, tá bom? Por isso que eu sempre falo para minhas alunas, antes de iniciar, qualquer rotina de treinamento ou alimentar tenha sempre a liberação do seu médico e para completar eu vou pedir que você vá lá embaixo nos comentários e faça duas coisinhas a primeira você vai me dizer qual tipo de jejum é mais fácil para você executar na sua rotina de hoje o segundo ponto, ou a segunda coisa que eu gostaria que você me falasse, que é muito importante também, é saber qual é a sua cidade. Sua cidade, seu país, seu estado, manda aí para mim que eu vou responder. Se tiver dúvidas, perguntas, o que você quiser, manda aí nos comentários que eu irei trazer vídeos como esse, explicando passo a passo. Até nosso próximo encontro.